Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. Bem, primeiramente eu queria ir conhecer melhor aí as pessoas que estão inscritos aí no canal. Quero saber aí da onde você é. Então comenta aqui embaixo de que estado você é para eu te conhecer um pouquinho melhor, saber até onde está chegando aí o canal, não é? Bem pessoal, essa parte eu tô gravando já no final do vídeo. Eu não sabia que ia ficar tão grande. Então eu vou te dar mais aquela dica ali que talvez você ainda não conheça, para você aprender mais rápido, ver esse vídeo mais rápido aqui, acelera esse vídeo aqui, não tem uns três pontinhos aí se você estiver usando o celular. Clica aí pelo menos aí 1.5 de velocidade aí para você poder ver mais rápido esse vídeo e aprender aí em menos tempo. E você veio aqui nesse vídeo para saber aí os cinco aplicativos que estão me dando um resultado que eu considero incrível, incrível exatamente, assim não tem outras palavras. Estou muito feliz aí com o trabalho que a gente tem feito aqui no YouTube. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, começando pelo Recarga Pay. Vou te mostrar aqui rapidinho. Bem, a tela já está gravando aqui do Recarga Pay, né? E eu vou te mostrar o que eu acho incrível. Bem, primeiro eu deixa eu te explicar é, o que é o Recarga Pay. Talvez se você não conheça, o Recarga Pay é um aplicativo no qual você pode pagar boletos. Com o cartão de crédito, né? E esse aplicativo aí você pode fazer outras coisas também Fazer recarga de celular Fazer... Comprar até Telecena ou gás é, TV pré-paga, cartão de transporte Pagar os boletos, como eu falei Até 500 reais Ele tem também uma assinatura Prime Que você pode pagar até 2 mil reais, se eu não me engano Por mês aí, sem pagar taxas adicionais, né? É, utilizando o cartão de crédito E é um aplicativo aí bem interessante Pela possibilidade aí que ele tem, né? De, de, de você poder fazer essas coisas. E aí que eu acho que, que eu achei impressionante aqui, é, de como resultado do canal, né? Como você pode ver aqui, ó, a questão da indicação, né? Que são pessoas aí que eu não conheço e através aí do YouTube a gente tem é, chegado mais próximo, né? E são pessoas que baixaram o aplicativo, ó, dia 2 de setembro, é, dia 30 de agosto, dia 28 de agosto, dia 23 de agosto, 13 de agosto. Olha aí, tudo isso é indicação, 28 de junho, julho, né, 26, é, 25, então, olha, olha o tanto de indicação aí num canal pequeno como esse, e aí tendo essas indicações, é claro que não é todo mundo aí que ativa, já ativou o, o aplicativo, né, porém... É um resultado muito bacana a gente ter alcançado muita gente aí no Brasil inteiro, né? E aí, por isso que eu te pedi aqui para botar aí da onde de que estado você é, para a gente ter uma aproximação aí, para eu saber mais aí sobre vocês, beleza? E esses aplicativos aí, você também vai conseguir fazer isso assim que você instalar. E o ideal é que você ative, né? Utilize realmente eles, porque eles vão te trazer um benefício bom. Você é, pode indicar para outras pessoas aí da sua família para poder. Todo mês, se você fizer isso com um aplicativo, aí você vai estar economizando 30, 40, 50 reais aí por conta que você iria pagar, né? Isso no longo prazo aí, pelo menos no prazo de um ano, se você economizar aí 50 reais aí nas suas contas, você vai ter 600 reais no final do ano, né? Que isso daí é totalmente plausível, totalmente tranquilo de se fazer. E eu considero uma grana bem alta, né? Se você puder economizar aí 600 reais num ano. Bem, agora a gente vai para o segundo aplicativo aí que está é, me dando um resultado bem bacana também. Eu já vou, eu vou deixar só o print aqui para facilitar. É, a edição aqui tá beleza. E o segundo aplicativo é o Next, né? Que é um banco. Esses 10 reais foi o que eu ganhei de indicação, né? No caso, ele só ganha quem indica o aplicativo. Quem é indicado não ganha, mas você tem a possibilidade de ganhar até mil reais aí, indicando pessoas que também é tranquilamente de, de se fazer. E o diferencial dele, na verdade, é o cartão de crédito dele que eu indico bastante por causa que ele tem o por causa de que ele tem os mimos e você todo mês tem aí um crédito para Uber, né? Para você ganhar 10 reais todo mês, que é uma economia grande, né? Num, num, eu fiz um vídeo completo desse cartão, vou mostrar aqui para vocês aqui no link do card, só com o desconto do Uber você vai ter aí 120 reais por ano aí de desconto, então é uma diferença muito boa que você vai estar tá ganhando só pedindo um, um cartão de crédito, né o programa de indicação dele agora, ó, ele está mostrando aqui tem uns mil reais, é apenas 30, 30 reais de indicação, ele mudou, deve ter um mês, menos de um mês né e às vezes está demorando bastante a aparecer a indicação aqui o pessoal no Telegram, a gente entra em contato com eles, assim, para saber quem foi indicado e tal, se entrou em algum aplicativo, para a gente ter uma conversa mais rápida. E aí, se você quiser também entrar no grupo do Telegram, tem o um link aqui na descrição e a gente está aguardando assim, ansiosamente para sua participação lá também, que eu sempre estou postando aí é, notícias, informações aí do mundo do cashback, coisas que você também pode ganhar um dinheiro. Bem, o terceiro aplicativo ah. Barra Banco, né, que eu estou utilizando aí, que deu um resultado ah. legal também. É o banco Inter, como você pode ver no print aqui, né? O print tá dando aí 400 e pouco reais da última compra. Antes, o total mesmo tá em 900, quase mil reais aí de cashback que eu ganhei no Inter. Foram compras que eu fiz, né? Que deu um que já eram baixas, os valores já eram melhores do que o mercado, né? O exemplo da bicicleta que eu comprei é o no mercado, ela tava acho que na faixa ali de uns dois mil reais mais ou menos eu comprei por mil e e ganhei trezentos e pouco de cashback então eu paguei numa bicicleta legal aí mil reais no final né se eu não soubesse disso quanto eu teria perdido né quanto Pô, comprei o outro vídeo aqui que eu vou botar aqui também para você ver comprei é, foi a eco show 8 é, que tem uma Alexa, né da amazon também comprei num valor aí muito bacana né eu paguei 500 e alguma coisa o valor cheio dele dela é R$ reais então, uma diferença grande... Aí é bom você conhecer é um, é, é um... Dá uma olhada nesse vídeo aqui Você vai entender um pouquinho melhor E é um resultado aí que eu achei Pô, muito bom mesmo Se eu não soubesse, como eu falei, se eu não soubesse dessas, dessas informações eu teria pagado um valor grande né Ou nem teria comprado Porque isso aí impossibilita né Você não vai pagar caro numa coisa que talvez você não precise né? Então é bom quando você precisa da coisa E paga o menor valor possível E ainda ganha cashback Isso aí que é perfeito, beleza? Então a gente vai agora para o quarto aplicativo. Eu falei que era no começo, era, eram 5, 6, nem lembro agora, mas é o quarto aplicativo. Bem, esse aqui é um aplicativo que eu achei muito, muito bom mesmo e é o que Ele tem um aplicativo no celular, claro, todos têm aplicativo, não é? Mas esse aqui, ele possibilita algo muito bacana que é automatizar todas as suas contas pagando no cartão de crédito então se você sabe como utilizar bem o seu cartão de crédito é com certeza com esse aplicativo aqui é, ele você vai cadastrar isso a conta de luz né no caso conta de luz água telefone ó, eu vou posso até vou adicionar uma nova conta aqui como exemplo e aí você tem aqui ó é, você pode botar claro vivo energia água telefone isso aqui engloba o brasil inteiro então principalmente aí a parte de são paulo então todas as empresas estão vinculados aqui nesse site aqui ó, vou clicar aqui na Energisa você pode ver aqui tem ó, São Paulo, Enel, Eletro, SEB, então tem todos aqui, uh, acho que do Brasil inteiro estão aqui, então você pode cadastrar a sua conta e botar no, no crédito automático, né? E essa daqui é uma diferença muito grande e o que o resultado, é, eu tenho que mostrar para vocês o resultado que, que é interessante, né? Olha só, através aí do YouTube aí com esse canal tem aí 380 reais aí de pendentes de crédito aí para poder receber é, em relação às indicações. E esse aplicativo legal dele aí, que você, a pessoa que instala o aplicativo ganha 10 reais e você que indica também ganha 10 reais. E aí você tem, no aplicativo você vai ter seu código aqui e poder compartilhar com as pessoas para poder instalar o aplicativo. Como você pode ver aqui, eu tenho resultado já utilizado R$40,00, então é um valor aí bem, bem legal, né? E ainda tem aí disponível para poder receber aí até R$380,00 se as pessoas ativarem a conta. E é muito legal, muito legal mesmo, fico muito feliz aí com esse resultado. E agora a gente vai para o quinto aplicativo aí que está Tá dando um resultado muito bacana também através aí do YouTube. Olha só, bem, nada, nada mais justo do que ter a Melis aqui como, como mais um, um, uma parte aqui do, do canal, né? A gente fala muito sobre cashback, muito não, né? A gente fala só sobre cashback e a Melis aí é uma empresa aí que tá muito à frente aí das outras empresas em relação ao cashback. E aí eu quero te mostrar aí o resultado aí das indicações, né? Bem, eu tenho pendente aqui, ó, 1.188 ah. pendentes. Para poder receber da, da mélios, né? Muita muito da parte desse, desses valores aí é de indicação, ó, pode ver ó, dia 13 do 9,50 reais. Agora se você ainda não tem amélios, vou deixar o link aqui também na descrição para você poder ah. é... Tem esse aplicativo aí que vai te beneficiar em todas as suas compras online, né? E assim possível também indicar outras pessoas aí para poder estar tá, é, recebendo o valor. De cada, cada dia ele varia, né? Agora, se eu não me engano, ele está dando 50 reais por indicação se a pessoa concluir o cadastro e fizer é, 500 reais em compras aí na internet através da média. Esse valor de 500 reais ele demora um pouco a acontecer, mas uma hora ou outra vai acontecer. Então... Se do nada aí pingar aí na sua conta 50, 30, 40 reais, dependendo aí da promoção, é ótimo, né? Só de ter essa possibilidade, eu fico feliz aí por, por, essa, por ter essa possibilidade. Tem pessoas que estão realmente vendo o canal aí. Você pode ver que o, o canal está indo devagar, mas está tendo um resultado bem bacana. E isso daí me alegra porque eu posso te passar esse tipo de informação para você também poder ter esse tipo de lucro, esse tipo de. esse tipo de benefício, né? E aí faz, faz uma diferença bem bacana. Como você pode ver. Constantemente está tendo indicação ó, dia 11, do dia 9. É, esses aqui foram compras que eu fiz. Ó, como eu tenho o cartão da Melius, é, eu ganho aqui com a, pagando a mensalidade dele. Né? Pagando a mensalidade não, pagando ele não tem anuidade. Pagando a fatura dele e utilizando ele, eu tenho também bônus de 1% aí comprando nos, é, nos parceiros. Né? Essa compra aqui, ó, você pode ver, eu fiz uma compra no... cadê? na Americanas, dia 8 do 9 esse valor com certeza vai cair aí na minha conta, 1% dele né, 17,17 17 eu vou ganhar aí de cashback se eu só não tivesse esse cartão ou se eu não tivesse esse conhecimento, já tinha perdido esse aqui teria perdido, ó. esse aqui é o verdinho que eu já recebi, né, e aí ó mais indicações, dia 8 do 24 24 do 8 e aí vai indo aqui, ó, tem muita indicação, muito mesmo é, muitas coisas aí para receber Oh, outra aqui da Amer é, esse aqui, Amazon Quanto eu vou receber? 6% de R$609 Não está mostrando aqui o valor Mas é um, sei lá R$50 um Agora só chutei Eu errei, desculpa Mas aí são vários valores aqui que vocês somando né? De oh, indicação, mais indicação Dia 14, dia 14 é, Dia 1º do 8, dia 31 do 7 E por aí vai E aí chega nesse valor aí Que eu acho impressionante Eu diria, impressionante e fico muito feliz com isso, né? Bem, agora eu quero te convidar para também se inscrever aqui no canal Porque isso aí me dá uma força muito grande E mostra para o YouTube que aqui a gente está postando vídeos relevantes aqui Para te, te ajudar de alguma forma, né? E agora a gente vai para o último, sexto e último aplicativo aí Que está é, com um resultado também sensacional, sensacional eu diria Então a gente está aqui ó, na Cuponomia Que é um rival aí da né? E aí ele também tem esse benefício aí de dar cashback em todas as suas compras em online. Ó. Como você pode ver aqui, se você for comprar pelo AliExpress, você já sabe que é um valor sempre baixo. lá. AliExpress é um site muito bom para fazer compra internacional, né? É como se ele fosse o mercado livre da China. Então, aqui você vai poder aí ganhar 3% de cashback se você é, gosta de comprar Avon, ó, 15% de cashback na Avon até para revender. Eu acho que você consegue ter um lucro bom, uma margem melhor, né? É, Natura que está com 4%, Amazon está com 4%. Então todas as suas compras aí online vão ter aqui esse benefício aqui do cashback e muitas das vezes você ainda pode ter é, um cupom aqui de desconto. Por isso que ela é cuponomia, né? E você vai ter um desconto legal. E agora eu vou te mostrar aqui o resultado. Que eu tenho nesse aplicativo. E a gente está aqui na página do resultado e olha só quanto está pendente aqui para poder receber: R$ 1.745. Cara, eu sei que realmente é bem improvável que eu receba todo esse valor, mas que caia pelo menos R$ reais daqui a um mês, daqui a 10, 15 dias. Cara, é um resultado muito bacana, muito legal mesmo. Olha só, eu vou te mostrar aqui que tá tendo a indicação. Hoje é dia 16 do 9, né? Hoje já tiver, ó, houveram né? duas indicações de cinco reais. Aí, ó, dia 14, 12, 7, 6, 4. Isso aqui tudo é algo é, pô, muito relevante, muito, muito legal. Isso aqui motiva pra caramba, né? E antes ele tava com uma promoção aí de 50 reais aí de indicação. Então, normalmente sempre varia, né? E aí, olha só o tanto de indicação aí de R$50,00 que teve, olha só, aqui que parou bem por aqui, começou dia 14 do 8 então são é muita indicação, muito muito legal mesmo, um resultado muito bacana, fico muito feliz. Eu espero que também você tenha um tipo de resultado desse desse jeito, né? De repente é uma possibilidade de você também, quem sabe criar um canal no YouTube ou começar a divulgar mais aí o seu produto, a sua empresa, fazendo vídeos, né? Isso aí é muito legal, eu fico muito feliz com isso. Pessoal, eu fico muito feliz aí de você estar tá vendo esse vídeo aí, ter visto esses resultados. Sabe que você também é capaz de, de ter esses, esses mesmos resultados, né? É muito tranquilo de você indicar para outras pessoas. E aí é, mu é muito legal, muito legal você poder economizar e ainda ajudar pessoas, né? E aí, ó, eu conto aqui com seu, sua inscrição para ajudar aqui o canal, não é? E aí eu vou preparar outros vídeos para você aprender mais aí sobre o mundo do cashback, beleza? Então valeu, até a próxima!